Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao CODA BR 2021. Eu sou a Fernanda Campagnucci, sou diretora executiva da Open de Brasil. Essa é a primeira sessão keynote, a sessão de destaque da programação da sexta edição da Conferência Nacional de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODA BR. Esse é um evento organizado pela Escola de Dados, um programa da Open de Brasil. E é desenvolvido em parceria com o Google News Initiative. Ele tem também apoio, né, nosso evento tem também apoio da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos, a, o Instituto IVOS, o IDP, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abraje, o IBPAD, o INSPER, o R Consórcio e, o R -consórcio e a Daytopian. E o Coda também tem o apoio de mídia da AI Inclusive, da ESPN e da, do Night Center e do UOL. Bom, um lembrete para todos vocês que estão ouvindo aí pelo YouTube, essa sessão vai acontecer em inglês. Então, aí embaixo na descrição do vídeo, vocês podem acessar tanto a versão aqui que a gente vai fazer a tradução simultânea, né, como a, o áudio original em inglês. O nosso mediador vai fazer perguntas em inglês, vai interagir em inglês, então se vocês quiserem assistir todo o conteúdo em português, né, com a tradução, tem um canal em separado. E a gente vai começar hoje de uma maneira muito especial com a palestra do convidado Jim Albrecht, seguido por um momento de perguntas e respostas ao vivo, preparem suas perguntas, podem fazê-las em português, com a mediação do Marco Túlio Pires, que é líder do Google News Lab no Brasil e na América Latina. Muito boa noite, Marco. Marco vai introduzir o Jim, vai introduzir a atividade. Seja muito bem-vindo a mais a edição do Coda BR você que esteve aí desde o início do Coda. Ah, muito obrigado, Fernanda. Boa noite a todos. Boa tarde aí para o Jim, que está falando com a gente aí desde a Califórnia. E sejam muito bem vindas e bem-vindos ao Keynote que o Jim preparou para a gente hoje, que é como a tecnologia e o jornalismo podem trabalhar juntos em prol de mais transparência. É, e como a Fernanda falou, eu tenho um carinho muito grande pelo CODA, né? Eu fui um dos fundadores lá em 2016, então para mim é um orgulho muito grande estar mediando esse Keynote. O Jim, que trabalha comigo no Google, ele dirige produtos do ecossistema de notícias no Google, incluindo o Destaques do Google, do Google News. Ele também dirige o Inscreva-se com Google, que é o Subscribe with Google, e o projeto de experimentos locais da Google News Initiative. Ele também trabalha com a equipe de Google Trends, o Journalist Studio, que tem o Pinpoint, e outros produtos é, destinados a tornar os jornalistas e as redações mais eficazes e eficientes. E antes do Google, o Jim trabalhou em vários cargos, bem ali na interseção de mídia digital e software. Ele executou o desenvolvimento de aplicativos de software para a divisão da Samsung Smart TV, a personalização de notícias na AOL, né, quem lembra da América Online, e também o desenvolvimento de produtos de banda larga na Excite at Home. Então muito, muito legal que o Jim está aqui hoje. A gente vai assistir a palestra dele agora. E vocês podem ir pensando nas suas perguntas, como a Fernanda falou. Vocês podem enviar suas perguntas em português mesmo, por meio dos comentários na transmissão do YouTube. E eu desejo um bom evento a todos. E a gente volta em seguida, logo depois da apresentação dele, para poder bater um papo e trazer essas perguntas e fazer essa conversa. Então, bom evento, boa apresentação a todos. Hello from California, and thank you to CODA for inviting me to speak today. It's really a, uh, an honor and a privilege for me to address this group. I run the news ecosystem products at Google, but uh, many years ago, Uh, too, too many to count now, I started my career as a fact checker for the New Yorker magazine, uh, which was a deeply formative experience for me. And so the journalistic craft of sourcing and research, being sure of the facts uh, has been an abiding interest of mine over the years. And maybe even more broadly uh, than that, I think the epistemological problem, like how do we know things? How do we, come to certainty about them, how do we seek to convince others of the truth of our convictions has also uh, been a little bit of an obsession for me. Um, I think if you're a person who is watching the news these days, it's really, uh, it's kind of an unavoidable thought, right? We're really at this sort of fulcrum moment globally when it comes to questions of how societies come to understand reality, how they share knowledge in order to have a common vision of themselves and of the world. Uh, both the tech industry and the news and media industries are, are playing really large parts in the drama of, you know, maybe what we could call social epistemology. And uh, frankly, it doesn't look like any of us are doing a really great job at it, because, because we see, you know, with every passing year, uh, it feels like there's less consensus about what's real, what facts are true, uh, who can be trusted to report them. And in a moment like this, it seems really imperative that institutions work together to try to understand the nature of the problem and build new structures of transparency to provide greater clarity to citizens and more oversight both of their governments, uh, but also of the institutions themselves. At the same time, this seems like absolutely the last thing that anyone is likely to do at this moment because the institutions themselves don't fully trust each other. I'm sorry to say that I'm not coming here with a grandiose solution to the problem. I, I don't believe there will be a deus ex machina moment when blockchain or AI or Silicon Valley venture capital descends from the heavens and comes down upon the profession of journalism and thereby rescues liberal democracy. Uh, rather, I plan to spend the balance of this time reflecting on the smaller ways that we can help make Uh things better in spite of there being no magical overarching solution. We're all, of course, citizens of different countries and political partisans, employees of corporations, adherents of religions, and we're also still free individuals, and we can make our own decisions and invest in our own relationships and take our own leaps of faith. And these individual acts are not without consequences, as whether events conspiram para o bem ou para o mal recentemente eu estava pensando na minha longa trajetória desde a função de apurador de fatos da revista New Yorker, com 22 anos de idade, redigindo fofocas e atualidades para essa revista, fazendo uns freelas, mudando de cidade, na minha ida para o Vale do Silício, trabalhar nos primórdios da internet, até a minha função atual na Google. E sabem, é difícil exagerar nas diferenças entre esses dois mundos, o da tecnologia e o da grande mídia. E tenho que me perguntar, o que ainda temos em comum? Obviamente, na realidade, temos algumas coisas, certo? É importante, para esta minha palestra hoje, dizer que é uma regra comum de manter o público informado sobre questões de interesse pessoal e de importância cívica. Mas há outra coisa que os dois setores têm em comum. Cada um, a seu modo, segue o dinheiro, certo? Os jornalistas fazem isso para descobrir o exercício oculto do poder. O setor da tecnologia faz isso para financiar seu último entusiasmo ou ao invés disso, os próprios entusiasmos são movidos pelo fluxo de capital e é por isso que vemos centenas de milhões de dólares fluir para pets.com ou para um aplicativo que te permite dizer you all, para os usuários do mesmo aplicativo, ou uma trava de bicicleta que solta um cheiro ruim quando o ladrão tenta mexer nela para furtá-la. E claro, uma máquina que faz 50 exames de sangue diferente, quase instantaneamente, ou talvez não. Mas, quem sabe, até mais importante do que o dinheiro gasto em fracassos e fraudes seja o dinheiro gasto com sucesso. Muitos anos atrás, trabalhei gerenciando uma equipe de personalização de notícias em uma empresa relativamente grande e que também tinha uma importante rede publicitária e sistema de recomendação de conteúdos bem-sucedidos. Naquela época, isso era uma ciência emergente, com alguns avanços notáveis feitos pela Netflix, Yahoo, pela Google e muitos outros, fui participar uma cúpula interna na empresa com as diversas equipes de personalização para aprender mais especialmente sobre a tecnologia ad targeting ou publicidade dirigida que a empresa tinha desenvolvido para encurtar a história. Eles estavam bem na nossa frente, certo? A equipe de publicidade tinha, comparativamente, uma equipe enorme de engenheiros e PhDs em matemática, fazendo modelagem de comportamento e obtendo desempenhos cada vez melhores. Boa personalização em publicidade se traduz imediatamente em receita. Então, os investimentos são muito fáceis de justificar. publicidade tem a vantagem de ser sempre um falso positivo. As pessoas não pediam publicidade, elas nunca a querem. Então, os obstáculos para o sucesso eram um pouquinho maior. Na conferência, eu lembro de ter colocado isso para o executivo que liderava essa área. A publicidade tem a vantagem de sempre ser um falso positivo. As pessoas não pediam publicidade, elas nunca a querem. Então, qualquer melhoria que você pode fazer no ad targeting ou direcionamento publicitário faz com que ele pareça menos relevante. Mesmo ao custo de fazer as outras coisas marginalmente piores. Mas a personalização de conteúdos começa com a suposição contrária de que tudo será relevante e, se não for, é um fracasso. Os usuários têm uma tolerância bem baixa para os falsos positivos. Se os algoritmos derem algumas mancadas, mostrando coisas pelas quais os usuários não estão interessados, eles começam a perder confiança no produto e você perde o seu público. Com a publicidade, isso não importa. Eles não vêm pela publicidade mesmo. Então, mostrar uma propaganda que não é relevante, porque o algoritmo não melhorou as coisas, não é diferente de mostrar uh, anúncios em geral. Portanto, os dois domínios requerem raciocínios um pouco diferentes. Esse importante executivo com quem eu estava falando olhava para longe enquanto eu dizia aquilo. E talvez tenha ficado pensativo com algo que era novo para ele. E eu pensei, é isso aí, esse é o meu momento. Estou impressionando este figurão. E talvez ele visse... Que poderíamos pegar o investimento que ele tinha feito em ad targeting, trazê-lo para a experiência de conteúdo e melhorar as coisas para todos. E então, tendo captado essa nova perspectiva de, no seu raciocínio, ele voltou a olhar para mim com confiança absoluta e disse: Eu não estou nem aí, eu não me importo. Infelizmente, há muitas empresas para se trabalhar no Vale do Silício. E essa não é uma questão importante, ética. Não havia grandes consequências em jogo para a sociedade, além do fato de que dez vezes mais esforço estava sendo despendido em publicidade direcionada do que em novos artigos. A questão realmente é que naquela ocasião ele revelou algo fundamental para o meu ego inocente. Eu não me importo, é realmente a resposta default do capital às necessidades da sociedade civil. O capital não se importa, ele, não se, ele só se importa se gera valor para os acionistas. Então, imensos recursos vão para aprendizagem de máquina, machine learning, para uma fração de centavo, para agilizar uma operação comercial ou para fazer com que o meu álbum de fotos fique mais bonito mas talvez não em uma forma de reconhecer fraudes aplicadas por empresas que se aproveitam de um programa de subsídios do governo. E as ferramentas de pesquisa disponíveis para um assistente jurídico iniciante serão muito superiores às que as salas de redação mais avançadas podem oferecer aos seus repórteres. Obviamente, é maior do que a tecnologia. Eu não me importo a resposta default do capital. Ela afeta os fluxos de capital para todas as indústrias, todos os setores, mas ela também molda a forma como o capital é investido. Algumas empresas afetam também como que são estudadas as doenças e os fármacos, e as empresas de mídia não são diferentes quando confrontadas com, com os prejuízos de que alguns dos seus esforços regulatórios favoritos podem causar uh, a privacidade dos usuários não importa qual setor ou qual empresa os seus proprietários e os seus acionistas querem mais. Independente da dominância deste problema, um problema fundamental do capitalismo e da cultura, não que a gente vá se desesperar e decidir se mudar para uma fazenda remota e se esconder até que a escuridão caia sobre todos nós, ao contrário, vamos agir juntos para melhorar as coisas. Agora, não quero abusar demais da hospitalidade de vocês, usando isto como uma oportunidade para fazer propaganda do Google. Mas vou dizer pelo menos isso. Uma das razões que me deixam feliz no meu trabalho atual é o que eu sinto que tenho condições de agir para encontrar soluções. A empresa permite que eu me importe com as coisas, e esse é um atributo que eu valorizo, eu acredito que esse é um dos motivos pelos quais os consumidores recorrem ao Google como uma solução à desinformação, para esclarecer se alguma alegação é verdadeira ou falsa, ao invés de vê-la como uma das causas. A empresa permite que a gente se importe com a veracidade dos resultados da nossa busca e com como nossa busca, se não fosse por essa preocupação, poderia se tornar um joguete dos que espalham desinformação. Mais do que isso, somos recompensados por nos importarmos, por uh, experimentarmos coisas diferentes, uh, garantir que vozes confiáveis e diversas apareçam nos resultados das buscas, como recompensar mais as reportagens originais do que as agregadas e reescritas, permitem que a, a gente se importe com questões como a Covid, como está prejudicando as empresas de notícias que já estavam fra fragilizadas, eu acho que mais de mil pequenas salas de redação só na América Latina tiveram que fechar e permitem que nós nos importemos com grandes questões que estão na interseção entre a sociedade e a tecnologia, como as que já mencionei, a qual me preocupa muito por conta das mudanças e impedimentos que afetaram o setor jornalístico e das comunicações, a distribuição de notícias, o modelo de negócios, como é que o ofício do jornalista tenha mudado como que pode que ele tenha mudado tão pouco? Sim, a existência de recursos online tornou as coisas mais convenientes. Buscadores como o Google e outros oferecem um grande avanço e utilidade, mas na maioria das vezes, o mesmo, mesmo trabalho de desenvolver as fontes, de ter acesso aos documentos, de encontrar as conexões entre as pessoas, organizações envolvidas na história, entrevistar, transcrever, redigir, checar. Nada disso mudou a transmissão de informações e o comércio se tornaram bem mais eficientes de tantas formas ao longo dos anos. A forma como a gente lida com os bancos ou realiza os preparativos para viagens, assiste filmes, lê livros, declaramos imposto de renda, tudo isso mudou muito, mas a maneira como os jornalistas coletam informações e a forma como a transparência é defendida pela sociedade civil, na realidade, mudou muito pouco. Portanto, aqui vai a pergunta que minha equipe se fez. Se a gente parte do pressuposto de que tem a permissão para se importar, como podemos pensar na otimização das novas tecnologias para a prática jornalística? Em primeiro lugar, temos esse produto chamado Pinpoint, que foi o resultado mais tangível. Sabíamos que os jornalistas eventualmente tinham acesso a grandes esconderijos de documentos, seja por respostas evasivas ou outras fontes, e frequentemente esses argumentos eram marginalmente buscáveis, às vezes difíceis de ler, e às vezes em formatos difíceis, e que era necessário fazer um trabalho manual danado para lê-los e procurar entidades, pessoas, lugares, coisas certas, palavras-chave. Também sabíamos que a machine learning, a aprendizagem de máquina, tinha avançado muitíssimo no reconhecimento textual em diversas línguas. E ficamos até surpresos quando usamos a última versão das bibliotecas de extração de textos do Google e vimos os resultados. Nomes escritos à mão, anotações nas margens dos documentos, de cabeça para baixo, de lado, letrinhas min... pequenas no rótulo de uma garrafa de uísque no fundo de uma foto. Tudo isso era indexado e extraído com sucesso. Também sabemos que, ao longo dos anos, a infraestrutura do Google Search tinha desenvolvido um knowledge graph, um gráfico vasto de conhecimento que é um depósito de pessoas e lugares e coisas, e das relações entre elas. E, embora isso seja o estado da arte, ainda não é perfeito. Obviamente, ficamos bons em examinar um nome e um texto à sua volta, e em tentar tirar a ambiguidade sobre quem ou a que o texto se referia em todas as pessoas, e organizações e lugares, e isso tudo era organizado e exibido. Depois disso, fizemos um teste com vários documentos que tinham sido liberados pelo governo dos Estados Unidos e que tinha a ver com o assassinato do presidente John Kennedy. O poder da solução foi revelado pelo que acreditávamos ser um bug, um vírus. Ao selecionarmos Lee Harvey Oswald, dentre as entidades que haviam sido extraídas dos documentos, Imediatamente conseguimos um subconjunto de documentos que continham Oswald. Mas o sistema parecia estar incluindo uma pessoa chamada Rydell. E nossos engenheiros não entendiam o que tinham feito de errado. Depois de investigar, encontraram algo inesperado. Rydell era o pseudônimo usado por Oswald. Pois bem, o Google Knowledge Graph sabia disso, mas nós não. Esse episódio em que o sistema fez um trabalho melhor do que o nosso em extrair informações do arquivo, que nós teríamos feito manualmente lendo começou a nos revelar o poder em potencial do sistema. Essas funcionalidades deveriam ser algo comum e fazer parte da caixa de ferramentas dos repórteres. Estamos na terceira década do século XXI e os jornalistas não deveriam perder tempo fazendo essas tarefas entediantes, que as máquinas deveriam fazer reconhecendo palavras, caracteres, buscando, filtrando e marcando termos. Eles deveriam estar peneirando o produto final dessas operações, procurando conexões significativas. O reconhecimento de formas, padrões, objetos e entidades é um dos pontos fortes da computação. O reconhecimento de significado é uma faculdade da mente humana. Deveríamos fazer mais, passar mais tempo fazendo isso do que aquilo. Então, examinamos o desenvolvimento da tecnologia de transcrição. Há 20 anos, a transcrição automática de áudio era basicamente inútil. Dez anos atrás, começou a ficar interessante. Cinco anos atrás, já funcionava fantasticamente se o que você estava dizendo fosse semelhante aos termos de uma busca. Hoje em dia, embora os resultados do reconhecimento de entidade não sejam perfeitos, eu diria que a transcrição feita pelo computador é muito utilizável nos principais idiomas e pode ajudar a poupar tempo e dinheiro. Por essa razão, também acrescentamos a transcrição de áudio ao Pinpoint. Assim, sendo os arquivos de áudio carregados no Pinpoint são transcritos automaticamente e organizados como qualquer outro tipo de arquivo, e agora as transcrições gratuitas também estão disponíveis no aplicativo Google Recorder, que grava áudio ao vivo e fornece transcrição em tempo real. Portanto, eu repito, o tempo gasto pelos jornalistas digitando uma transcrição é tempo tirado do trabalho de raciocinar e descobrir. O tempo que os repórteres sofridamente gastaram ao longo dos anos datilografando ou digitando transcrições de entrevistas jamais será recuperado, claro, mas não temos que continuar vivendo no, dessa forma no futuro. Descri descobrimos outra enorme dificuldade para se fazer reportagens quando fomos a campo falar com as pessoas. Isso acontece, é claro, com os dados estruturados. Frequentemente, os dados estruturados vêm travados em documentos não estruturados, e às vezes os órgãos de governo que liberam esses documentos não têm pressa alguma em facilitar o acesso da imprensa a esses dados. Então, pode ser necessário um esforço manual tremendo para extrair os dados estruturados e colocá-los em planilhas antes de começar a analisá-los. Graças aos avanços em machine learning e computer vision, o reconhecimento de dados estruturados será possível em muitos casos que antes era eram um impossíveis. Atualmente, estamos fazendo o piloto de uma extensão do pinpoint, que faz exatamente isso. Alguns engenheiros estão trabalhando nisso há alguns anos, e acreditamos que estamos perto de experimentá-lo no mundo real. Basicamente, o produto possibilita que você carregue seus documentos, forneça orientações sobre o tipo de dados que gostaria de extrair, e o algoritmo, então, procurará por isso estabelecerá a correspondência de padrões em todo o acervo, extrairá valores, lançará em uma planilha e organizará tudo automaticamente. Assim, importar milhões de formulários fiscais do mesmo tipo e extrair esses dados em uma planilha deve exigir aproximadamente a mesma quantidade de tempo e esforço necessário para importá-lo. Ao longo dos próximos meses, queremos refinar esse produto em colaboração com alguns de nossos parceiros para redações de jornais e matérias, para que possamos garantir qualidade, e fornecer mecanismos para o jornalismo, orientar o processo onde a ambiguidade possa existir ou onde o algoritmo possa ficar confuso e precisar de ajuda. Ao reunirmos todas essas capacidades, transcrição, extração de texto, compreensão das entidades, reconstrução de dados tabulares, nós pretendemos retirar um ônus enorme da vida dos jornalistas e capacitá-los a fazer o jornalismo importante, mais fácil e mais rapidamente, mas precisamos que vocês nos ajudem a entender como fazer essas ferramentas serem realmente úteis e crescerem até seu potencial máximo para muitas direções futuras que venhamos a tomar, por exemplo, sabemos que a anotação do usuário é importante para marcar documentos, importante comentar, talvez encontrar novos tipos de entidades dentro deles, como endereços e datas, Reconhecer e anotar tipos específicos de relacionamento representados em documentos, isso também pode ser importante. A diferença entre, digamos, um encontro pessoal entre duas pessoas, ou uma transação financeira, ou apenas estarem juntos em um evento, ou serem doadores para a mesma campanha política. Tipos muito diferentes de interações, ou nós poderíamos potencialmente construir uma linha do tempo automatizada a partir dos eventos e dos documentos que o usuário marcou como sendo importantes, mas dependemos de vocês para guiar-nos enquanto tentamos priorizar o nosso trabalho futuro. Deixem-me elaborar um pouquinho mais a respeito do último ponto sobre a colaboração. Transformar a profissão, o ofício do jornalismo, deve ser um ponto de maior colaboração entre empresas de tecnologia e as redações, mas também entre as próprias redações, as mudanças no modelo de distribuição de notícias, o fato de que qualquer pessoa pode facilmente acessar notícias produzidas em qualquer lugar do mundo, também mudou a forma como jornalistas, jornalistas pensam sobre a colaboração. Historicamente, isso tem acontecido nos Estados Unidos, e eu acho que isso vale para o Brasil também. Os jornalistas têm pensado muito mais na concorrência do que na colaboração. Como que eu faço uma notícia chegar até a imprensa antes da concorrência? Em um mundo onde centenas Centenas de jornais diferentes estão cobrindo as mesmas histórias nacionais e os mesmos eventos políticos no país. Faz sentido pensar dessa forma. Mas à medida em que a imprensa nacional e regional e local diminui e vai embora, começa a fazer muito mais sentido pensar em colaboração, em como trabalhar em parceria com outras redações para trazer o objetivo da transparência até a sociedade. Afinal, o importante é que os cidadãos sejam informados sobre o que o governo e as outras fontes de poder estão fazendo, e como essas atividades afetam as suas vidas. E temos visto colaborações muito proveitosas entre organizações como o Consórcio Nacional de Jornalistas Investigativos, ICIJ, e mais recentemente os documentos de Pandora, e antes disso os documentos do Panamá, Panamá e vários outros projetos semelhantes. Nos Estados Unidos vemos esse tipo de colaborações organizadas por empresas como a própria pública, Vimos no Brasil isso quando as editoras nacionais se reuniram para assegurarem que dados confiáveis sobre a Covid continuassem a serem disponibilizados ao público durante a pandemia. Tentamos dar apoio a essa capacidade básica de colaboração dentro da redação e, a, e além das redações individuais, permitindo que os jornalistas compartilhem os dados que eles inserem para compararem com as dos outros jornalistas. E, de fato, temos trabalhado com algumas organizações para fazermos uma curadoria de dados úteis Utilizáveis e, to e torná-los possíveis a todos os jornalistas da plataforma para representar o que nós acreditamos que a plataforma possa vir a ser no futuro. Então, por que, que eu me importo em transformar essa ferramenta em uma plataforma que agregue muitos documentos de várias redações de notícias? Bem, parte da razão pela qual eu levanto essa questão é porque uma coisa que eu descobri desde que trabalho para a Google é que não importa o que você faça no Google, alguém vai atribuir isso a um plano maquiavélico para controlar o mundo. Muitas vezes, é realmente impressionante a imaginação das pessoas para cri criarem algum plano brilhante e maquiavélico. Sério, se fosse tão fácil assim controlar o mundo, a gente só teria conseguido. Afinal, a Alphabet abrange várias empresas e produtos de vários países diferentes, desde carros que dirigem sozinhos até tentativas entrega por, por drone, produtos que propõem mais longevidade, e, claro, o Search. E um desses que ganha muito dinheiro é o Google Search. Esse programa gera tanto dinheiro que, sinceramente, eu acho que ninguém lá no departamento financeiro da Google se importa com os meus esforços em agregar documentos públicos. Entretanto, nesse caso, eu tenho um plano secreto, e eu vou estragá-lo contando a vocês exatamente qual é. Ele se trata de transparência uma das ferramentas que é muito útil para vocês. E eu vou provocá-los para criarmos um mundo com muito mais transparência, porque a única maneira que eu vejo para sairmos da dúvida e da desordem em que o mundo está envolvido agora com relação a quem e no que podemos confiar é fazendo, mostrando o nosso trabalho de uma melhor forma. Isso significa fontes primárias. A revista Tablet, nos Estados Unidos, publicou recentemente uma série de artigos sobre a Covid e o desenvolvimento de vacinas e sua promoção, sobre o ceticismo que se seguiu em relação à vacina. O artigo chega a dizer que as autoridades repetidamente diminuíram a sua própria credibilidade, falhando e muitas vezes recusando em mostrar a sua eficácia. Isso valeu para os órgãos do governo, as empresas farmacêuticas e editoriais de notícias também. E nessa falha, criaram-se padrões duplos de que, que incentivaram cinismo, ceticismo e teoria da conspiração. Todos conhecemos a crença antiga de que a luz do sol é o melhor desinfetante, mas nem sempre levamos isso a sério. Uma das coisas incríveis a respeito do trabalho da ICIJ e de outras organizações semelhantes é que elas tornam as fontes primárias disponíveis aos jornalistas. Mas, na maioria das vezes, todo o universo de documentos públicos liberados aos jornalistas por solicitação permanecem trancados em redações de um único jornal ou em depósitos privados de jornalistas. E, claro, isso é compreensível quando você trabalha com uma matéria, uma história, você não vai necessariamente querer entregar isso à concorrência. Mas, como eu disse, eu espero que as ferramentas que a Google venha a construir possam ajudar nesse período privado de investigação. Mas também espero que após isto, após publicada a, a matéria, possa se assim, enxergar vantagem em compartilhar esses dados com a comunidade como um todo. Queremos fazer esse esforço para vocês, porque acreditamos que fazer, que fazer isso é uma habilidade, e ao longo do tempo isso pode vir a destravar um futuro realmente transformador. Isso quer dizer que nós podemos trabalhar juntos para construirmos uma agregação sem precedentes de dados públicos. Podemos destravar a nossa capacidade de pegar os termos e as entidades que estamos buscando e descobri-las em outro lugar, num conjunto de dados que você nunca pensou em examinar, que talvez você nem sabia que existisse. Imagine um mundo onde você tenta encontrar uma conexão entre uma empresa Shell e um indivíduo. E algum documento obtido por algum jornalista em outro país por uma razão completamente diferente, revela que as duas entidades estão com o mesmo endereço listado, constam no mesmo endereço, em dois documentos diferentes. Imagine um produto que não só uh, uh, permita essa grande busca disponível, mas que revele uma, um documento que permita que você veja o que quer. Então, você pode ver documentos de várias fontes diferentes, que conecte duas, dois lados diferentes da história. Claro que esse tipo de transparência só é possível com, se for feita uma coleta de dados, um acervo de documentos em grande escala, e que, as, que essas organizações confiem umas nas outras. Será que isso é possível? Bom, não sei, porque exige um grande passo. Isso leva tempo. E, na verdade, esse grande passo exige que nós confiemos uns nos outros, exige que saiamos da nossa visão institucional de que seremos perfeitos e infalíveis, e assim que não formos, imediatamente vamos descartar essas visões. E exige que, nós, que, que a gente vá além dessa, desse interesse pessoal que faz com que somente nos preocupemos a respeito do nosso lado. Exige que nós demos a nós mesmos permissão para nos importarmos. E eu espero que, com eventos como esse, que nós encontremos um caminho para que todos possamos nos reunir e dizer vamos nos permitir que nos importemos. Vamos tentar criar algo com o nosso trabalho que não envolva somente esforço, mas que também envolva os nossos valores e os nossos sonhos. Obrigado. Muito obrigado, Jim, essa apresentação foi maravilhosa. Eu gostaria de começar a nossa conversa com uma pergunta que realmente toca nessa última parte da sua apresentação. Porque durante a primeira parte da apresentação, você realmente me fez pensar sobre a doutrina da liberdade... a doutrina de Friedman, como na década de 70... O Friedman falou sobre a responsabilidade social do negócio, dos negócios que era aumentar o, o lucro. Parece que a gente nunca saiu dessa caixinha. Mas eu tive a sensação de que você estava fazendo isso. Simplesmente levantando esse ponto, você está nos tornando conscientes disso. E aí você levanta essa questão de se importar na última parte da sua apresentação. Como que você se sente pessoalmente com relação a esse arranjo sobre como o capital não tem permissão de se importar. Marcos, você realmente me entende. Porque isso é realmente difícil no problema que enfrentamos. eu não sou um especialista em política pública e não tenho uma solução para como nos organizarmos. Mas há esse conflito que a sociedade precisa saber lidar com ele. O capitalismo é extremamente poderoso e gerador de riqueza, tecnologicamente falando, e de progresso em várias formas. Mas precisa ser moral. Isso. E não há garantia que ele poderá preservar cultura e outros valores num lugar onde o capital vai tomar. Então, sempre parece muito óbvio para mim que deve haver limitações, restrições a uma música da década de 1960, você tem que ensinar os seus filhos bem sobre valores morais, etc. E seja lá com que empresa você estiver lidando, tem que haver uma consciência nesse sentido. Então, acho que é aí onde deve-se expressar e colocamos guardrails, o capital, por assim dizer, para refreá-lo um pouco, porque partindo do que eu acho pessoalmente para o, o que deveríamos fazer coletivamente, temos casos em que o governo tenta estabelecer regulamentos para defender valores. mas as consequências não intencionais da regulamentação são necessárias e deve-se criar uma parceria entre a sociedade civil e o governo para que isso aconteça. Não, não. Deve haver liberdade total para o capital. Não. Então, eu quero construir um carro com um carburador não. Então, você vai acabar fazendo uma bomba, não um carro. Então, a gasolina é como o capital, nesse caso, e todo esse sistema complexo, a carburação e tudo que se conecta, interagindo, todas essas coisas são como a regulamentação Dessa explosão valiosa, por assim dizer, de petróleo. E eu acho que é a mesma visão que temos que ter com relação ao capital. É, é isso aí. Você não apenas fala de misturas explosivas, mas também da tensão que existe entre essas duas esferas. Você falou... Coisas interessantes como as empresas e a tecnologia seguem o dinheiro por diversas motivações. Isso por si só é onde está parte, onde reside parte dessa atenção e por isso deveria haver essa colaboração entre as empresas do capital e a sociedade civil. Você, como você faz? para aliviar essa tensão que existe? Ótima pergunta. Acho que parte do desafio, certamente para nós, na Google e os fundadores da empresa, eles se viram como altamente alinhados com a missão da imprensa livre. ter acesso às informações, dar acesso às informações, democratizá-las. Isso é uma parte central da missão do Google, e tornar, então, essas informações acessíveis e úteis. E ter condições de apresentar essas informações é a missão do jornalismo. Acho que os jornalistas também se veem alinhados com a missão do Google. E isso vai até coisas básicas como o Google Search, por exemplo. E, claro, o Google se tornou uma empresa gigante, né? e o jornalismo agora tem uma papel de supervisionar, como está funcionando o Google. Então, os jornalistas gostam de examinar esse tipo de coisa. Bom, vamos ver como isso está funcionando e, de certa maneira, exercer um controle sobre as grandes corporações. O caminho para a solução é reconhecer que existem essas questões, essas tensões. Bom, nós elaboramos esse produto, Pinpoint, e, e alguém me perguntou, e se alguém usa o próprio Pinpoint, o produto Google, para expor coisas do Google? Isso seria fantástico, porque realmente mostrará a boa fé que existe no Google. E deve ser usado, então, para isso, para o que for. Obviamente, Podemos ter um ponto de vista diferente, mas a interpretação dos fatos pode ser um pouco diferente. Acho que certamente sentimos que estamos tentando fazer produtos úteis e estamos uh, jogando um jogo muito justo neste mundo, como todos os outros. Os jornalistas são muito céticos, na verdade, quando pensamos na colaboração entre jornalistas e as empresas, ou até mesmo entre os próprios jornalistas, você mencionou da dificuldade que há nisso, na sua palestra mesmo. E investigações também, transfronteiriços. Quando você fala de colaboração, o que é que você acha que é o papel das fontes primárias nessa relação. Ou pessoas que exercem um papel de intermediários. Você vai tentar encontrar a fonte original, primária, que seja confiável? Quais são as compensações que lhe ocorrem agora, quando você raciocina sobre isso, quando você faz uma reflexão sobre isso? E também, ela pergunta... Moreno, criando um, essa etapa entre o jornalista e as fontes, não haverá um problema de ter que atualizar isso constantemente? Ótima pergunta. As, bom, acho que claramente o acesso aos dados é importante, mas também como são usados os dados é muito importante. Uma das coisas que faz parte do nosso planejamento e dos nossos produtos é que nós não queremos ser os intermediários ou curadores das informações. O que nós queremos é que o ecossistema faça isso. Como, por exemplo, com o Pinpoint, há muitas informações que se tornam públicas Disponíveis para os jornalistas também. E os publicadores... Trabalhamos de perto com o Washington Post, por exemplo, e eles disponibilizaram informações na sua plataforma. O resultado é que a gente examinou essas informações e surgiram coisas importantes mas não era o Google que estava disponibilizando a infraestrutura, mas o próprio Washington Post dizendo, essa aqui é uma informação que nós coletamos e estamos disponibilizando na nossa plataforma. Então, seja lá qual for a confiança que você tenha no Washington Post, é isso que fará que você veja a legitimidade dessas informações e também dá a capacidade que os jornalistas dos jornalistas dizer isso é interessante, talvez eu possa agora entender esses dados em mais detalhes e fazer um uso mais rápido dele, mas se eu realmente precisar acessar esses documentos, eu sei que eu posso recorrer ao Washington Post, e encontrar pessoas lá que apresentam esses documentos e podem solicitar a sua versão disso, ou fazer perguntas a eles sobre quão completa esta essa coleção de dados. A pergunta adicional sobre a atualização de informações é, e essa é uma coisa que a gente tem considerado, temos uma organização de notícia ou de mídia que acrescenta informações, não necessariamente publica essas informações, mas está sempre atualizando essas informações regularmente na medida que vão surgindo as novas informações e vão chegando. Por exemplo, traba, trabalhamos uma história, num artigo, sobre a insurreição da capital dos, dos Estados Unidos. E obtemos dados do tribunal de forma um pouco desorganizada na medida que eles vão liberando então eles sempre estão acrescentando mais coisas imaginem vocês algo semelhante onde é um curador bom passamos isso para a sala de redação e para os jornalistas onde eles têm que Tornar essa informação palatável para o público, então eles deverão ter condições de atualizar e também ser os curadores dessas informações. Outra coisa que nós pensamos é que há certos documentos que o governo pode disponibilizar regularmente através do seu website, mas não são lá muito buscáveis, não são fáceis de encontrar. Um, Exemplos: nos Estados Unidos, temos o registro de estrangeiros que existe, que a é pessoas que, que trabalha para um governo estrangeiro se registre para poder exercer essa atividade. E essas, esses dados são atualmente, constantemente atualizados nesse site, mas são inúteis, porque não estão num formato que a gente possa encontrá-los facilmente. Mas é um uma coletânea de documentos de qualquer maneira e alta automaticamente poderia ser extraídos. Sim. A boa notícia é que estamos realmente tentar fazer isso no Brasil, a Brage, por exemplo, fazendo a curadoria de documentos e um dos dados que eles estão fazendo curadoria é exatamente o exemplo que você deu. Agora, é uma coletânea que está sendo atualmente atualizada. É, são arquivos que não são fáceis de encontrar, são é uma pilha enorme de arquivos, de informações. Estamos tentando fazer isso agora no Brasil, exatamente. Então o Pinpoint poderia nos ajudar, quem sabe, na curadoria de essas informações relevantes aqui no Brasil. Muito bem. Há perguntas que chegam do público, gostaria de começar. Talvez, nós focarmos mais no produto sobre o qual você falou. Há uma pergunta que é, com um plano de incorporar visão por computador, no Pinpoint, e além dele? There, um, is the, the be, talvez know, a resposta seria... Vídeo é um caso que ainda não tratamos. A primeira parte do problema é extrair a trilha sonora desses vídeos. Mas imaginem termos condições de reconhecer os objetos dos vídeos e coisas que talvez não esteja muito claro ainda. Se você coloca imagens ou fotos no pinpoint, há uma extração através de visão de computação de fotos de uma figura bem conhecida, por exemplo, provável que essa pessoa seja reconhecida e nomeada e irá extrair também o fato de uma determinada pessoa bem conhecida estar ali naquele vídeo, naquela foto, enfim. Não sei se temos uma iniciativa específica para levar isso além. Além do valor que estamos tentando obter no Pinpoint, é termos a possibilidade de pôr em prática tudo que foi feito e continuamos a trabalhar no reconhecimento com visão computacional de objetos e pessoas e automaticamente extrair essas informações. Então. E vai melhorando cada vez mais a nossa capacidade de poder extrair informações de várias fontes, de vários tipos, vários formatos. Há duas perguntas que são bem semelhantes, uma do Rafael Gomes e uma do Adriano, porque os jornalistas de dados, principalmente, adoram essas ferramentas. Uma das ferramentas mais amada nesse sistema é o Google Refine. Agora conhecida como OpenRefine. E há um apetite específico para ferramentas de código aberto, porque os jornalistas são céticos, precisam de segurança ao trabalhar com seus dados nos computadores, etc. etc. Então, há algum plano de também se criar ferramentas de código aberto? com relação ao pinpoint, ou liberar partes dele como código aberto, ou mesmo outras ferramentas que, estamos, que estão criando, há planos em adicionar uma, um aspecto de código aberto nela? Sim, é uma, inter... uma pergunta bem interessante. Eu já levantei essa questão com a minha equipe muitas vezes. Bom, basicamente, a conversa que a gente tem basicamente, é assim. Eu digo, será que a gente poderia porque eu entendo que quem faz uma pergunta dessa pensa assim que ajuda também a abordar o ceticismo. Para mim eu acho assim que pa vai ajudar a ferramenta a avançar mais ra rapidamente se a gente der essas habilidades, né? Se a gente uh, habilitar essas coisas na ferramenta. E isso está na minha pauta, mas isso sempre me faz re me remete à parte da questão onde a gente senta de frente a coisas que ainda são de propriedade da Google, tentando descobrir como que a gente poderia transformar isso em código aberto para que sejam funcionais para, enfim, para esse setor. Quem sabe a gente colocasse Google Cloud como um projeto de código aberto que tenha uma conexão com a infraestrutura básica da Google, mas que ainda tem uma camada, digamos assim, que possa ser, se conectar através do API com os, esses serviços, etc. Mas a gente não sabe realmente a resposta para isso. A gente ainda não descobriu como aplicar isso. Mas é uma questão bem interessante. E a outra razão pela qual eu penso nisso é o seguinte. Nós... Passamos muito trabalho nos últimos anos construindo esse pinpoint. E não terminou ainda, tem várias funções e ideias que a gente ainda quer colocar no pinpoint. Mas chegou ao ponto agora onde esse é um produto de verdade. Muitas muitas redações têm usado e pensam, ah, me ajudou isso, a gente não teria conseguido fazer isso sem essa ferramenta, o que é ótimo a gente ouvir mas também faz a gente começar a pensar assim, quem sabe, se a gente pudesse colocá-la como código aberto, tra transferir a gestão para um outro grupo de, de pessoas, e aí o Google, a equipe da Google ia se concentrar em outra coisa, é algo que a gente pensa, mas eu não tenho ainda um caminho para chegar lá. Eu acho que as pessoas vão continuar a explorar isso nos próximos anos. Uh, o Sim, o, pin, a, o pinpoint, especialmente, uh, está, está tendo muita atração, atratividade no Brasil. Uh, alguns jornalistas percebem que somente, atualmente, somente organizações conseguem atualizar conjuntos de dados, datasets que estão no pinpoint. Vocês planejam mudar essa política? Como que vocês lidam com com o risco de a gente fazer o upload de documentos falsos há algum risco de obter um dataset muito grande chegar ao ponto aonde tem tantos dados ali que a moderação uh, que é a prova das né, de que não seja segura digamos assim sim com certeza a gente se preocupa com isso Há um futuro que a gente pode imaginar onde os documentos serão disponíveis amplamente a todo o público. E há coisas bem interessantes que a gente pensa em relação a isso. Tipo, daqui a dez anos, digamos. E se houvesse realmente uma transformação em termos de volume de documentos do seu governo que vão se tornar disponíveis? E os jornalistas estão trabalhando, tentando achar conexões ou documentos significativos, histórias, entre esses documentos, estão anotando e marcando partes desses documentos e talvez haja um público em geral ou uma instalação, um lugar físico onde o público possa vir e, e ver isso. Então, é uma visão futura bem interessante sobre o jornalismo, mas que também nos leva a todas essas questões. Será que vai ser aberto a todos? Será que alguém vai dizer, ah, eu encontrei um documento que demonstra isso e aquilo? Eu vou dar um exemplo, então. Isso está acontecendo atualmente de uma forma bem impactante. Tem uma pessoa que eu conheço que é muito cético em relação à vacina de COVID, para a Covid. E me disse assim, você não sabe que 10 mil pessoas morreram por conta da vacina, da COVID, e eu falei, é a coisa mais louca que eu já ouvi. Por que, que alguém diria isso? Aí eu disse, de onde que essa pessoa está obtendo essa informação? E, claro, acontece que quando você faz um estudo sobre uma nova terapia, o processo é que você registra tudo o que acontece com as pessoas que estão experimentando essa terapia ao longo de um período de um mês seja qual for e aí você registra qualquer evento adverso isso inclui se eles morrerem de acidente de carro a pessoa estava no estudo morreu no acidente de carro né aí enfim recebeu a vacina e morreu e aí sim é de milhares das pessoas que que que receberam a vacina morreram e também 10 mil pessoas que comeram batata frita também morreram enfim essa é a questão e com certeza as pessoas vão vir vão pegar um documento balançá-lo assim no ar e dizer olha eu encontrei essa conspiração aqui e agora a gente vê isso como um espaço de trabalho para os jornalistas voltando ao ponto original da pessoa que fez essa pergunta não há restrito, desculpe, não há restrição com relação a quem pode fazer, quem pode subir o documento. Se você é jornalista e tiver acesso à ferramenta, você consegue subir documentos para o sistema. E pode até compartilhar com o público. Mas o público é justamente outros jornalistas. Isso indica... Bom, a gente tem que indicar a origem da, dessa, dessa, desse acervo que está sendo compartilhado, porque a gente vai confiar que a, o jornalista vai uh, verificar quem foi a pessoa que subiu esse documento, e se for alguém sobre quem ele nunca ouviu falar, ele vai ficar bem cauteloso com relação a como vai usar esse documento, ou vai querer descobrir mais a respeito. Vai ficar cético. Então, há um certo nível de confiança que nós, na comunidade de jornalistas, temos e que nos torna nos deixa à vontade em seguirmos adiante para o próximo passo. Sim, isso faz bastante sentido. Temos mais perguntas chegando. Há uma pergunta sobre... Há essa percepção externa de que a Google, às vezes... Fica desinteressada em projetos e interrompe esses projetos, para colocar assim de um modo bem suave. Então, uma das perguntas trata de como tra lidar com o risco de produtos tendo sua produção interrompida, porque tem alguma preocupação com relação a todo o esforço que foi desenvolvido no, no produto, e a comunidade também, que gastou tanto tempo investindo... Recursos na ferramenta e aprendendo sobre ela, em algum momento, de repente, alguém simplesmente decide interromper o produto. Uh, como vocês pensam sobre isso? Bom, eu penso bastante a respeito disso. Na verdade, para ser hiper transparente com você. Eu... Tem gente lá nos comentários brincando, me devolva meu Google Reader. Eu tentei, sim. Eu, eu queria também fazer piadas ali, mas eu não consigo, enfim. Nunca me deixem sair daqui, porque eu sou muito transparente. E, bom, voltando à pergunta, uma das razões pelas quais eu fico muito interessado na opção de código aberto é que, ele evita que o Google perca interesse em produzir alguma coisa. Porque uma vez que esteja no código aberto, não, se def... não, não está mais restrito aos domínios de alguém, né? que decide fazer outra coisa e não fazer mais aquilo. Então, a minha resposta para isso é que eu não estou preocupado que o, pinpoint, que o Pinpoint desapareça, porque alguém... Diz que vai dizer ao Google que precisa interromper a produção, enfim. Mas eu me preocupo, sim, com... E se eu uh, pegasse um outro emprego em outro lugar, o que, que vai acontecer com esse produto? Enfim, uma das minhas metas a cumprir antes de eu sair da Google será me certificar de que o Pinpoint tenha uma manifestação de código aberto. Externa. Eu sei que você não pode falar muito sobre o que está em desenvolvimento, mas tem alguma coisa que você possa compartilhar? Há também perguntas nesse sentido. Há ah, algum outro produto da Google para os jornalistas que está em desenvolvimento? Algo que talvez. Uh, a gente possa saber pelo menos um pouquinho para que a gente fique interessado? Bom, sim, eu posso falar justamente do pinpoint. A gente está trabalhando nessa ferramenta de anotação, que eu acho que há essa lacuna, não é uma... Né, tipo assim, quando a pessoa quer salvar cinco documentos da, da, da, do acervo, porque é nesse, desses que eu estou interessado, ou anotações para outros jornalistas que... Estão trabalhando no mesmo projeto, quando você detecta alguma coisa, esse tipo de funcionalidade que a gente está trabalhando agora. Obviamente, o projeto de conseguir extrair dados estruturados de formulários, isso também é algo que estamos investindo bastante agora, então, eu espero que isso realmente apareça mais amplamente no próximo ano, nos próximos anos, porque é uma área bem promissora e já, já estamos experimentando com algumas redações o desafio nisso aqui é que você pega um caso fácil e o produto funciona ótimo 100% fabuloso e aí você pega um esses formulários malucos que quase que um ser, nem um ser humano consegue ler direito aí fica bem desafiador então a gente tem que ser eficaz o suficiente para porque se não funciona na metade, das ve... na metade das vezes, aí não é um produto que possa ser produzido. né? Mas a gente espera que, pro... que consiga fazer uma coisa desse tipo, e uma coisa que a gente percebeu com o Pinpoint, e... isso, claro, trata dos avanços na tecnologia principal nos últimos anos, mas a transcrição se tornou tão melhor, melhorou tanto que... Essa funcionalidade do produto tem sido muito útil para as redações, de forma que a gente nem esperava que fosse. Então, a gente está pensando em não separá-la do pinpoint, mas subdividi-la para uma sessão sim, separada, para que ela seja mais diretamente orientada para transcrição de entrevistas, por exemplo, torná-la um pouquinho mais direta mais clara e direta, sobre uh, a transcrição de entrevistas, por exemplo. Então, falando no futuro, também temos uma pergunta sobre o futuro, das possibi as possibilidades futuras que tem a ver com o jornalismo investigativo, a possibilidade de... Bom, vocês estão pensando sobre isso? Como? Você... Quer dizer, bom, acho que há muitas coisas nas quais investimos como pinpoint e há algumas reflexões relacionadas a isso que têm a ver com esse grande esforço de colaboração. Bom, se você pensa no mundo onde temos datasets enormes e os jornalistas ficam procurando em todos eles, algumas coisas que podemos começar a fazer que são muito transformadoras. Deixe-me fazer uma analogia aqui. Todos devem conhecer estudos genealógicos uma das coisas que são comuns na genealogia como Ancestry.com, há vários cenários em que os jornalistas podem trabalhar. são Vocês fazem é, buscas nas fontes primárias e tentam estabelecer conexões entre pessoas. E quando você encontra uma conexão, você pode criar metadados relativos a essa conexão. Uma pessoa de 1850 uh, que tem parentesco com o meu tetra-tetra-avô ou tetra-tetra-avô -tetra e estabelecer essa conexão genealógica. Então, aí se cria uma árvore genealógica. Então, são camadas diferentes como a camada das fontes primárias e a camada da árvore genealógica. E há uma diferença ne, na forma da árvore genealógica, porque pode estar errada. Qualquer um pode entrar lá e dizer eu acho que essa fonte primária se refere a esta pessoa aqui que está, tem parentesco com esta outra. Eu sei que pode estar errado, mas tem que entender como funciona e, Passei várias, várias horas lá e percebi que eu tinha parentesco com Jesus Cristo. Bom, eu encontrei, de qualquer maneira, esse parentesco lá. Como aconteceu isso? Não sei. Mas, obviamente, as pessoas investem tempo. Mas, e... mesmo assim, é muito útil tentarmos estabelecer esse tipo de coisas. Porque, bom. Além do parentesco com Jesus, há coisas muito úteis que você pode encontrar também. A melhor coisa que você pode fazer é não esperar cinco anos, porque se não alguém vai fazer algo desse tipo. Então, Pense, na isso comparado ao jornalismo, todas as fontes primárias, tentar conectar, esses dados e processar esses dados e tal. E quando finalmente conseguimos fazer isso, juntando todos os documentos, encontramos uma conexão que conta uma história, encontramos essas conexões e fazemos o trabalho narrativo e o editor estraga tudo. Bom, e aí você publica a história o artigo e a narrativa do público e a camada aquela da árvore genealógica, continuando com a analogia, se perde. Então, o próximo jornalista chega e não recebe nenhum dos benefícios. Pode ler a história terra, mas tem que decodificar tudo para aquele trabalho que você fez. Então, eu acho que Nessa camada semântica, há uma grande oportunidade de agregar todas as fontes primárias, mas também deixar que os jornalistas editem as coisas e mostrem as conexões entre as pessoas, e armazenar esses dados, essa camada semântica de quais são as entidades da internet, e aí vem a próxima pessoa, e tem Condições de enxergar as relações que o jornalista descobriu e estabeleceu. E, e aí, ah, olha só, já foi feito o trabalho de montar essa árvore genealógica, e isso é possível graças à transparência. E agora temos dados que são encontráveis uh, ou buscáveis. Isso é interessante porque. Uma das competências disso, relacionada à pergunta, é como podemos alavancar os documentos e aplicativos e fazer a curadoria dos dados, fazendo apuração de dados e verificação de dados automáticas em tempo real. Vocês também estão pensando... Nesse tipo de trabalho, como seria? Sim. As pessoas dizem que eu estou errado. Bom, as pessoas muito inteligentes dizem que eu estou errado, mas eu tenho essa ideia. Repito, eu estou sendo grandioso, assim, no... mas se você tem um mundo onde vocês têm agregado todas essas fontes primárias e você consegue estabelecer quais são as entidades, os eventos e as conexões entre eles e as entidades, e você pode referenciar esse material no seu artigo. Não, não seria um paper acadêmico, não, um artigo normal. Os metadados do artigo levam a esse documento de fontes primárias. E digamos que você tem um sistema CMS de aprovação. Empresas como a Microsoft ou Google têm CMS, e eles podem entender os metadados que nós estamos mostrando, justamente... Que há entre o artigo, a narrativa e as fontes primárias. Quem fez a editoração, a edição da cópia, ou a apuração de dados, ou verificação da veracidade dos dados? Bom, podemos ver a história da revisão dos documentos, e se um humano passou o tempo redigindo isso aí, você consegue acompanhar todos os passos até na redação final do documento. Ah, eu posso dizer a diferença entre um documento em que alguém fez o trabalho e alguém que apenas é, copiou e colou, roubou isso. Em todas essas informações, passam por uma alegação de metadados de um CMS, como o sistema de indexação do Google, e poderia ser muito potente isso, né? E a legitimidade dessas alegações, mas as pessoas dizem que eu estou errado afirmando isso aí. Bom, você tem que fazer o papel do advogado do diabo. É, Isso resume a algumas coisas diferentes. Uma delas é... para que o Google ranking. Bom, caso contrário, será uma coisa especial. Mas não seria justo para o ecossistema e tal. Bom, você está falando das revisões, né? Dessas alegações. Tem que ser muito amplo. Fazer o ranking das alegações das pessoas é importante, porque elas podem examinar os documentos e entender as relações que há entre os elementos do documento. É, é isso. Bom, então, não, você não precisa dos metadados, né? É. O tempo irá dizer, estamos chegando no final, temos oito minutinhos, vou tentar espremer... Algumas perguntas. Uma delas que chega do público é, obviamente, um, um instrumento de buscas importantíssimo, e o que é que você pode fazer com esse ecossistema? Se esse é o caso, quais são os KPIs internos que se espera... Bom, eu tenho um uma coleção muito esquisita de KPIs aqui, e que eu quero usar para estabelecer uma relação mais profunda entre os consumidores e os publicadores das informações. Os KPI do Pinpoint é um número e diversidade que estamos usando dos elementos que estamos usando. Importante é que o valor do Pinpoint Bom, vou dar um passo atrás e lhe contar porque faz sentido para o Google, na perspectiva do Google, o que é importante para a busca, se continua a funcionar da forma como está funcionando e como são organizadas as informações tornadas acessíveis para os usuários, é que há preocupações se a web vive seus melhores dias e que todas as pessoas estão consumindo do dados do Instagram e, e, e como são integradas na web e publicidade intersticiais e todo esse tipo de coisas. Então, há muitas coisas da abertura da web, mas a complexidade com essa abertura a torna um ambiente muito mais desafiador. Se a web não funciona muito bem, pode ser uma ameaça ao nosso negócio. Num ecossistema de notícias, temos que enfrentar os desafios técnicos, e isso é um problema para nós, porque sugere, talvez no futuro, a web não tenha essa proposição de valor enorme, coisas como pinpoint e Google Showcase, como damos poder à sala de redação com ferramentas como o pinpoint que nos permita uh, um suprimento constante de informações de boa qualidade e como Devemos elaborar esses documentos e tudo mais. Mas temos condições de tornar isso viável. O lado negativo disso seria o tentar melhorar a receita, que podemos derivar disso tudo, reduzindo custos e aumentando as receitas então, a web continua sendo um, uma entidade muito robusta. É. Você, há uma pergunta também sobre a má compreensão que existe como e por que o Google coleta esse tipo de dados, porque muitas pessoas acham que o Google está juntando dados para os jornalistas, né? E aproveitar o trabalho da sala de redação. Poderia nos falar um pouco melhor sobre essa questão para esclarecer como funciona a coisa? Sim, são duas perguntas diferentes, eu acho. Uma é o quão cuidadosos temos que ser com os dados, que é muito semelhante ao Google Drive, por exemplo. Nós não temos permissão para olhar os dados. Nós não sabemos que tipo de dados as pessoas estão jogando lá. E esses dias, uma redação nos disse que fez uma história bem interessante, uma matéria, sobre essa ferramenta, com a ferramenta, e ficaram muito felizes, deram feedback também para a gente melhorar e tal. Mas a gente tem que perguntar, vocês podem nos dizer qual é qual foi a história, qual foi a matéria, porque a gente não faz ideia do que, que eles estão trabalhando. E não temos realmente, não temos um método de entender isso. Mas em termos do valor do, desses dados para o Google, eu acho que é uma coisa, é um meio comum, é uma, co é uma, questão, uma coisa que é bem mal compreendida, mas tem uma coisa interessante que as pessoas acabam in entendendo intuitivamente quando a gente fala. A razão pela qual o principal negócio da Google é a busca é porque as pessoas vêm para nós e nos dizem exatamente o que querem, exatamente no que estão interessados, e se não encontrarem na primeira vez, eles vão refinar para que seja mais exata ainda a, a pergunta, né? Então, imaginem, intuitivamente, eu acho que todo mundo sabe, pensa como que vocês, como que você usa o mecanismo de busca da Google, Google Search. Essa expressão de intenção é muito valiosa para um anunciante. Você tem um negócio e fica pensando, como que eu vou fazer com que as pessoas venham? Uh, eu faço, eu, digamos que eu produzo calçados de couro, e eu quero que vender meus calçados de couro, e alguém vem e diz assim, onde eu posso comprar calçados de couro? Esse usuário é tão valioso para você, comparado com alguém que, em geral, tenta encontrar, sem ser tão específico. Eu tive essa experiência muito antes de eu entrar na Google. O meu irmão e eu tínhamos construído uma casa na Flórida, e era uma quadra da praia, a gente queria, então, foi bem quando os anúncios da Google foram lançados. E eu fiquei pensando assim, nossa, eu só posso mostrar essa, esse anúncio quando alguém, com alguém digitar lá, casa de aluguel na, na, na Flórida, uma quadra da praia. E só, aí eu, eu pensei, Imagine, não tem uma melhor maneira de anunciar alguma coisa, porque é muito personalizado. E agora, quando a gente pensa em todas as outras maneiras pelas quais outros dados podem afetar isso, né? e, e eles podem, de alguma forma, porque se eu tivesse uma maneira de saber que algumas das pessoas que fizeram aquela pergunta na busca tinham esse tipo de renda ao invés de um outro tipo de renda, isso me ajudaria. Mas, no grosso das coisas, eu acho que todos os dados que as pessoas comentam, uh, aonde eu fiz a busca, eu cliquei aqui, cliquei ali, comparado a essa proposta fundamental de valor, onde a pessoa te pede exatamente o que ela quer, isso é mínimo com relação ao que você paga. E certamente, não com relação a documentos públicos ou mesmo matérias de notícias, como a gente sabe, porque a, a notícia é difícil de ser monetizada, e os dados, resultados, do, resultantes do consumo de notícias, pela mesma razão, não são tão valiosos para fins de publicidade, porque os publicitários não querem estar relacionados a acidentes de carro, assassinatos, enfim, eles não querem almejar pessoas que estão interessados em acidentes de carro, em assassinatos, em crimes, enfim. Bom, Jim, eu sei que a gente está já passando do tempo, eu só queria permitir que você diga alguma mensagem final, se você desejar, e eu agradeço muito pelo seu tempo, pelas suas ideias, foi muito bacana essa tarde, a noite para nós, tarde para você. Bom, eu só queria dizer mais uma vez, claro, obrigado por me convidarem, eu me sinto realmente lisonjeado por estar conversando com vocês esse tempo todo. Muito obrigada por não terem pegado no sono. Nós aprendemos, a minha equipe aprendeu muito dos jornalistas em todo o mundo. E a gente espera continuar tendo esse relacionamento produtivo que temos. E esse produto não existiria se não fossem os jornalistas. Na verdade, o produto... Surgiu quando eu me juntei a Google, e conversando com os meus colegas que trabalhavam lá na, em Nova York, os melhores jornalistas de lá, e a gente disse o que, que funciona e o que, que não funciona, e etc. E daquele momento em seguida, dali adiante, a gente acabou começando a trabalhar com as, com as redações de jornais e enfim, nos reunindo com diferentes jornalistas, participando de conferências como esta aqui, e ouvindo as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, que é tão importante para a nossa sociedade, como eu disse, para os nossos negócios também. Se a internet não for um depósito desse tipo de informações importantes, então, a gente não tem importância nenhuma. Então, eu agradeço muito pela sua colaboração contínua. Muito, muito obrigada. Bom, com isto, eu vou mudar para o português, Jim, e vou agradecer a todos pelo convite, muito obrigado pela participação de todos, e obrigado também mais uma vez ao Jim pelos insights aqui hoje. Boa noite, boa semana de coda para todo mundo. Um abraço, tchau.